que lindo dia pra passar em um fundo branco, cheio de nada. Paz e sossego. Ah, oh, oi, oh, Spike. Como você vai... Ah, ah, não. Não, não, não. Não, essa voz, não. Não, não, não, não, não. De novo, não. Vovô, não. Não! Olá, todo mundo. Meu nome é Fluttershy e hoje vamos jogar Five Nights at Freddy's.